Meus amigos e minhas amigas, o que mais me deixou feliz nessa campanha foi poder expressar o amor que tenho por Ribeirão. Foi em Ribeirão que cresci, que pude viver os melhores momentos da minha vida. Uma vida que sempre fiz questão, de dedicar os princípios em que acredito, como a democracia, a justiça social, o direito de todos a uma vida digna. O caráter, independência e honestidade de Sabino sempre foram admirados por grandes homens públicos do nosso país.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 Principalmente nos mais simples. Tenho sido recebido de braços abertos e com muitas manifestações de apoio. O que me deixa ainda mais forte e alimenta meu sonho de transformar Ribeirão numa cidade muito melhor. Como alguém que ama e acredita nessa cidade, não posso ficar insensível aos problemas atuais. Por isso, quero ser prefeito. Porque sei que posso ajudar a criar soluções para as maiores queixas da população. Ainda que prefeito uma única vez Quero deixar um exemplo de administração pública, democrática, transparente participativa. Visitei hospitais e unidades de saúde e conheci as dificuldades que os pacientes e seus familiares enfrentam. Sei que é preciso implantar o atendimento de especialidades, como mamografia, ultrassonografia, em todas as unidades de saúde. Assim como contratar médicos especialistas, como neurologistas, oftalmologistas, ortopedistas e ginecologistas. Visitei também muitas escolas e, para melhorar a qualidade de ensino dos nossos jovens, vamos trabalhar pela informatização das escolas públicas e investir na capacitação de professores e funcionários. Em muitos bairros, vi o sofrimento das mães por causa da falta de creches. É por isso que vamos aumentar o número de creches nos bairros mais carentes e construir creches noturnas no centro da cidade. Para mim é uma felicidade estar em Ribeirão Preto para, sobretudo, estar recomendando a todos os eleitores que votem no Feres Sabino. Nestas eleições, eleja quem tem compromisso em construir uma parceria ainda melhor entre o governo Lula e a sua cidade. Vote no Feres Sabino, vote 13, vote PT. Estamos vivendo o um momento decisivo das eleições. Portanto, no dia 5 de outubro, vote 13. Um Feres Sabino para prefeito e Antônio Franco para vice-prefeito. O Férez Sabino, assumindo a prefeitura de Ribeirão Preto, ele vai conseguir colocar novamente a cidade no seu eixo. Sei que posso ser um prefeito que vai honrar o seu voto e colocar nossa cidade no lugar que ela merece. Para fazer tudo o que sonho por Ribeirão, conto com o seu voto de confiança no dia 5 de outubro. É com ele que vamos fazer uma cidade mais digna, mais humana e mais saudável para todos. No dia 5, vote 13. Vote, Sabino. Vai lá, Sabino, trabalhar pro Ribeirão.